Espero que tenham gostado da nova intro, mas sabem uma coisa? Eu sou lindo. Tava a brincar, por favor, não tirem a subscrição. E por falar em subscrição, se ainda não subscreveram ao canal, subscrevam aí em baixo. É fácil, é grátis e não dá milhões, mas... Pá, pelo menos dá uma notificação de quando eu postar um vídeo. Nada a ver. Mas pronto, eu sou o Perto e sejam bem-vindos ao segundo Perto Talks em que. Eu estou gordo. Não consigo emagrecer a comer pizzas, enxalados e, e. e outras cenas. E a querer comes muito e és magro, tu tens sorte, és um sortudo. Mas já, yeah, antes de passarmos para o assunto do título, que é provavelmente porque vocês clicaram aqui, não é? é obviamente. Eu queria agradecer-vos pela incrível quantidade de horas a que vocês assistiram aos meus vídeos no último mês. 20 horas, what? Quase um dia a assistir, tipo... Outra cena também engraçada foi que a trend de agosto é fazer basicamente o que os viewers querem, num vídeo. E o que eu lancei no último vídeo do mês passado foi basicamente fazer isso. E vocês a pensarem que eu estava desatualizado, comer canela, que isso foi uma trend de há 5 ou 6 anos atrás. Não, não, eu já era muito à frente. Ah, pô, é que sei. Calhou. <risos> Voltando ao assunto do vídeo. Fazer um 69 comigo próprio. Eu queria agradecer-vos pela marca dos 69 subscritores e que melhor forma do que fazer um 69 comigo próprio, não é? Um 69zinho. Ui! Não é da forma que vocês estão à espera. Desculpem, desiludir-vos. Também não podia senão o YouTube psh, cortava o vídeo. Mas já, yeah, bora lá. É muito simples. Eu pego numa caneta com uma mão. E depois, pego na mão que tem a caneta E depois, com a mão que tem a caneta, escrevo um 69 Pronto tada Fiz um 69 comigo próprio! Yeee! Yeah! Estou a brincar, estou a brincar Não, não fiquem chateados Esperem lá só mais um bocadinho, vá Agora, a sério, vou fazer um 69 comigo próprio Isto é muito fácil Vocês fazem Assim e depois... Tadá! E pronto, é assim que se faz um 69 com vocês próprios. É yeah, foguetinhos! <risos> Mas pronto, espero que tenham gostado e... Mandei um desafio porque... Eu trazei-me bué para este vídeo, eu sei. Fiquem bem Até logo! Awesome! Yeah.